JTRDI. O vídeo de hoje é aquele tema que vocês adoram aqui no canal. Sempre que eu posto vídeos aqui, vocês amam muito. Isso mesmo, gente. O vídeo de hoje é de comprinhas. Que são mais pra compronas, né? Como sempre. <risos> Tô aqui com uma pilha de maquiagem do meu lado Que foram todas as comprinhas de make que eu fiz recentemente E que já chegaram, né Na verdade tem ou duas encomendas minhas ainda que estão pra chegar Mas eu só vou gravar logo pra vocês Porque eu sei o quanto vocês amam esse quadro, né Então se vocês amam um vídeo de comprinha É vídeo de comprinha que vocês vão ter Nessa edição do hashtag Comprinhas GJ, né, que é o nome desse quadro aqui Eu gastei mais de 1.300 reais Não sei o valor exatinho Mas eu vou calcular tudo E no final eu conto pra vocês Tem muita coisa, gente, tem paleta de contorno, tem cílio, né? Iluminador, iluminador, bases, corretivos, paleta de sombra, glitter, pigmento. Nossa, gente, tanta coisa. Daquele jeitinho que vocês amam, né? Então, se você quiser conferir todos os itens dessa nota fiscal e dessas outras aqui também, né? O auge. <risos> Já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então gente, vamos começar esse vídeo. Vou começar com makes baratinhas, tá? Primeiro item que eu vou falar pra vocês é um delineador líquido colorido que são esses delineadores da Playboy, gente. Eu não sabia nem que marca eles eram, né, na verdade. Eu só encomendei, tipo, delineadores coloridos. Olha só, tem rosa bebê, pink, vermelho, amarelo, turquesa, azul escuro e lilás. Nunca usei nenhum, mas eu acho que eu vou passando as cores aqui, olha. Tá focando, meninas? Esses delineadores aqui, eles têm essas cerdinhas, né? no aplicador. Eu esperava que esse azul aqui fosse um pouco mais escuro. Eu vou fazer o swatch de todas as cores pra vocês conferirem. Enfim, esses aqui são os swatches. Gostei bastante desse azul, do roxo, do vermelho. As outras cores não me impressionaram tanto, tá? Esse turquês eu achei muito aguado. O amarelo eu achei que não ficou muito uniforme. Esse rosa mais forte aqui ficou péssimo. Esse rosa bebê depois que secou até ficou bonitinho também. Ele é bem fluorescente, né? Então o auge, né, galera? quanto foi que eu paguei? Paguei R$7,99 e em cada um desses delineadores. Comprei essas sete cores aqui, que eram as que tinham disponível na loja. Mais uma vez, pra quem quiser saber, é da Playboy, da coleção Stones. Achei chique. Continuando em delineador, vamos passar pra essas canetas delineadoras. E, gente, eu juro pra vocês que eu achava que essas canetas aqui eram lápis de olho. Eu comprei esses quadros aqui achando que era lápis de olho, mas era delineador também. Mas enfim, né, gente? Se for bom, maravilha. Mais delineador colorido. O delineador colorido nunca esteve tão em alta e eu não poderia estar mais feliz. Porque eu amo delineador colorido, gente. Sempre usei. Olha só, gente. Essas aqui são as canetinhas delineadoras da Da Pop. Assim como eu fiz com os da Playboy, eu vou fazer os swatches no outro braço pra vocês. Esses aqui foram os swatches das quatro canetinhas. Olha que engraçado. A embalagem do azul da Playboy era bem escuro e o delineador não foi tão escuro assim. O da Da Pop é um azul bem clarinho a embalagem, mas pigmentou um azul escuro no delineador. Diferente, né, gente? Os swatches foram bem bonitos, na verdade. Só o amarelo que eu achei um pouco fraco, mas mas enfim, mais uma vez eu paguei 10,99 em cada uma dessas canetinhas, gente, o auge vamos passar pra essa parada que eu tô bem animado que é uma paleta de corretivos que na verdade são três, gente muitas das coisas desse vídeo vocês vão ver que eu comprei em três unidades, porque eu uso muita maquiagem, né? eu sempre tenho muita maquiagem aqui no estúdio, porque eu uso pra trabalhar todos os dias praticamente eu tô usando maquiagem as paletinhas que eu comprei foram essa aqui dessa marca chamada Cucuins eu nunca tinha ouvido falar nessa marca gente, na minha vida, é a primeira vez que eu tô testando testando alguma coisa dessa marca. Eu fiz uma pesquisa bem superficial na internet, pelo que eu entendi ela é uma marca asiática. Eu não tenho uma opinião muito elaborada sobre esse produto, assim como eu falei pra vocês, eu acabei de comprar, né, recentemente. Eu só usei algumas coresinhas em algumas maquiagens. E eu tô usando hoje também, gente. Fica bonito, mas eu não sei se eu recomendaria ainda. Eu tenho que testar mais. Eu paguei nessa paletinha Nossa, gente, tem tanta coisa nessa nota fiscal que eu nem sei. Eu paguei R$24,99 em cada uma dessas paletinhas. Mas, pelo menos, do que eu tô testando até agora, eu estou gostando, né? Se funcionar legal por 25 reais, gente super vale a pena, né? Uma paletinha com oito corretivos, mara! Continuando em paletinhas de corretivo, eu também comprei outras três paletas de corretivo que são essas paletas de contorno aqui. Gente falando bem a verdade com vocês, eu não tinha prestado atenção que essas paletas iam com esses corretores, raríssimas vezes são as que eu uso esses corretivos coloridos, no máximo laranja pra cancelar, tipo, alguma coisa assim da barba ou da sobrancelha, quando eu vou fazer maquiagem drag, mas pra dia eu acho completamente desnecessário. Eu comprei a achando que vinha só o trio, sabe? Pelo menos as cores aparentam ser bem boas, né? para o meu tom de pele. Tem alguma coisa balançando aqui dentro, gente. Eu vou abrir pra descobrir o que é. Alguém, por favor, me responde. O que que essa empresa acha que eu vou fazer com esse pintão Bem aqui, gente. Bom, essas paletas são de uma marca chamada Passion Woman, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida também, assim como a anterior. E eu paguei 50 reais em cada paleta dessas, né, meninas? Mas eu acho que eu vou fazer um bom proveito, pelo menos dessas três cores aqui. Esses corretivos coloridos, assim, realmente... Fica pra próxima Ai gente, o quanto flaco nas embalagens, né Galera, vamos salvar as tartarugas e também o meu tempo Pra não abrir isso aqui tudo Eu comprei iluminadores da Ruby Rose Eu confesso que eu não sabia que eles existiam Mas eu achei o máximo Eu paguei R$9,99 em cada um desses iluminadores aqui Que se chamam a Kiss of the Light da Ruby Rose Eles são exatamente da mesma cor de outros iluminadores Que eu tenho aqui na minha coleção Vou até pegar pra mostrar pra vocês São esses que eu sempre falo pra vocês, né gente O Luz Highlight da linha Too Glow E eu amo esses iluminadores em pó aqui da Ruby Rose Por exemplo, eu tenho a cor número 3 Que é a Adorable aqui E agora eu tenho a número 3 da linha A Kiss of Light E são da mesma cor Mas olha, o conceito basicamente é o mesmo, sabe? Na mesma corzinha champanhe Eu comprei três cores desse Esse Adorable aqui, que é mais um champanhe Comprei um chamado Fancy Que na verdade eu não tenho A versão em pó Mas ele brilha tipo um rosinha, né, gente? E o último é o que fica lindo na minha pele tanto que eu tô usando a versão em pó dele hoje aqui no meu rosto, que é o Precious, que ele é um dourado, mas ele é mais bronzeado, sabe? E aqui tá a versão líquida dele. achei muito bonitinhos achei muito interessante também, porque são na mesma cor da linha Too Glow, da Ruby Rose, que eu acho bafo. Então eu já decidi comprar também, né, gente? Mais uma vez, quanto foi que eu paguei R$9,99, né, gente? 10 contão em cada iluminador líquido desses aqui, que são muito lindos. Espero que fiquem lindos no rosto também. Vamos passar pra o próximo item, já que a gente tá falando da dona Ruby, né? Essas máscaras de cílios foram lançadas há muito tempo atrás eu já usei essa coleção inteira várias vezes, que é a coleção trópico de máscara de cílios da Ruby Rose cada uma tem uma pegada diferente mas eu amo a azul e essa laranjinha aqui, porque elas chegam bem nos cíliozinhos bem pequenininhos do cantinho interno do olho que eu amo, dá total diferença no acabamento dos cílios, e elas são super baratas, gente, eu paguei... não entendi a etiqueta de um tá dizendo que é R$13,50 a outra R$13,99 Diferente. Deixa eu olhar aqui na nota. Olha, tava R né? Isso aqui, mas eu paguei 3,99. Beijos, né, meninas? E eu amo essas máscaras de cílios. Todas dessa linha Trópico. Não só as laranjas. E são super baratas, né, gente? Tipo, menos de 14 reais. Vamos dar uma pausa, né, nas makes baratinhas. Vamos falar agora de maquiagens ricas e milionárias, né, meus amores? O que todas nós queremos ser. O que será que tem dentro dessa bolsinha dessa forrar, né, gente? Se você é ligada aqui no canal, você já sabe, né, gata? Se você já assistiu o último vídeo, você viu que já saiu resenha desses produtinhos que estão aqui dentro no canal. Ela, a talentosa, a mulher de negócios, a ex-cantora Rihanna, que teve sua marca recentemente chegando ao Brasil, né, galera? Foi recém-lançada. Já gravei uma resenha desses dois produtos aqui pra vocês nos últimos vídeos aí do canal. Os produtinhos que eu comprei são a base e o corretivo da Fenty Beauty, tá? A base é a Soft Matte Longwear Foundation e o corretivo é o Instant Retouch Concealer. Na base eu paguei R$219,00 e no corretivo eu paguei 169 E de brinde, né, meus amores Porque eu comprei na Sephora Que é a loja que tá vendendo a marca da Rihanna Eu ganhei essa bolsinha, né, meus amores Que não tem nada demais, gente É só uma bolsinha mesmo Mas essas coisas é legal pra, tipo, socar um monte de maquiagem e Jogar dentro da mala quando você vai viajar Nossa, que gatilho que me deu falar de viagem, gente Todo dia eu pensando nela A vacina, né, meninas? Vem a agulha Quero estar vacinada contra o corona, né, meus amores Pra eu poder viajar em paz Vamos passar para os próximos itens, tá? Gente, loja baratinha, quem não ama? Eu comprei um glitter por R$2,99, né, meus amores? Esse glitter aqui, na verdade, eu já usei ele antes, eu usei ele na época do carnaval. E glitter na minha mão dura muito, muito, muito tempo mesmo, gente. Literalmente, se eu compro um glitter, eu tenho ele quase que para sempre, né? Mas assim como eu falei para vocês, né, meus amores? Eu tinha esse glitter na época do carnaval. Época do carnaval, glitter e água... É o que mantém a gente viva, né, meus amores? Glitterado em um energético, estamos lá no bloquinho. Aí esse meu glitter aqui foi embora, então comprei de novo. Ainda mais porque ele foi R$2,99. Então, babadíssimo. Eu também aproveitei pra comprar essa sombra asa de borboleta, chamada de Dourada Pérola. Ela foi um pouco mais cara. Ela custou R$23,99. E assim como o próprio nome dela já diz, ela se chama Dourada Pérola. E ela é um branquinho que reflete para o dourado, sabe, gente? Já testei algumas outras sombras e glitters dessa marca, marca, né, Bitarra Beauty e Auge. Vamos falar de Bruna Tavares, meus amores, Bruna Tavares, ela é icônica e sempre lançando novos produtos e eu o quê? Comprando todos, né, meus amores? Mas, na verdade, essas coisas aqui que eu comprei não são lançamento, tá? Gente, vocês vão achar que eu sou o quê? Problemática num nível, assim, que vocês não têm ideia. Se vocês bem me seguem, vocês sabem que eu amo aquela paletinha da Bruna Tavares, a BT Sunflower, e ela era edição limitada. E a minha maior tristeza foi não ter comprado outras paletas daquela ali. E eu parei pra prestar atenção que eu ainda não tinha a BT Red Rose, gente, que é a outra paleta da Bruna Tavares. E o que, que eu fiz, né, gente? Burro do jeito que sou. Adicionei uma paleta no carrinho e eu conclui a minha compra, né? Que eu tava comprando várias coisas juntas. Aí eu pensei, não, eu vou adicionar outra. Aí o que, que teria acontecido com a pessoa normal? Ela teria acabado com duas paletas. Mas o que que eu fiz? Acabei com três. <risos> Gente, qual é o meu problema? Eu tenho três paletas iguais agora. Eu queria duas porque uma eu ia usar e a outra ia deixar guardada, né? Pra quando a outra começar a se acabar. Eu já tenho uma guardada. Mas, sinceramente, agora que as três estão aqui na minha mão, eu não vou nem devolver mais pra loja. Eu vou ficar com ela mesmo. Já paguei, já tá aqui mesmo, né? Já chegou auge. Ah, em cada uma dessas paletinhas aqui, eu paguei 116 reais, Gente, eu tava comprando com várias outras coisas. É né? por isso que eu não prestei atenção. Por isso, prestem atenção no checkout de vocês, tá, galera? Quando vocês estiverem fazendo compras. Esse glitter dourado aqui chamado Queen e esse glitter aqui chamado Love, que é o que eu tô usando hoje, são literalmente escandalos. Essa paleta é bafo, linda. Continuando em Bruna Tavares, eu comprei um item, galera, que eu jamais imaginaria que eu compraria, né? Algumas semanas atrás, eu acho que já faz mais de um mês até, eu publiquei um vídeo aqui no canal testando produtos de blogueiras e eu falei pra vocês que eu tinha comprado aquele Boca Rosa Tint, né? Da Boca Rosa. E que eu nunca tinha me interessado por Lip Tint, que eu nunca tinha achado muita graça. Confesso que até hoje eu não acho tanta graça assim Lip Tint, né? Prefiro um Bom e vale batom Aí pensei, cara, vou comprar um da Bruna Tavares, né Comprei esse aqui chamado de Alice Inspirado na música da Lady Gaga, né A louca, o que tem a ver <risos> Enfim, né galera, que é um vermelho bem profundo Diferente desse outro aqui da Boca Rosa Que é tipo um vermelho mais clarinho e tal Esse lip tint aqui tem várias coisas Ele tem pró-vitamina B5, extrato de baobá Livre de álcool, livre de parabenos Tem alta pigmentação e alta mesmo Porque eu já testei Diz que tem ação hidratante Enfim, vou fazer um swatch dele aqui Só pra vocês verem Olha só, essa aqui é a cor dele, é um vermelho meio fechado, meio forte. Nesse produtinho aqui eu paguei R$29,00, um preço bem legal e é super cheiroso. Vamos passar pra última categoria de produtos que eu comprei nesse vídeo, né? Vocês sabem que eu amo postiços. e, na verdade, eu tinha saído pra comprar só o quê? Só pra comprar postiços, né? Exceto que eu já tinha comprado online, né, gente? Mas nessa loja eu tinha saído só pra comprar postiços. e acabei fazendo o quê, né, gente? Gastando mais de mil reais lá na loja. Tudo bem que não foi mil reais só de maquiagem, teve outras coisas também. mas enfim, né galera? O que eu vou mostrar aqui no vídeo é a maquiagem Vou começar com esses cíliozinhos aqui Que nem tem marca, na verdade Mas que eu já usei antes E eu gostei bastante, tanto que tem um aqui faltando Que é o que eu tô usando, né gente? Cara, toda loja baratinha vende esses cilhuzinhos aqui Aleatórios, sem marca Olha só, é bem o estilo que eu gosto, né? Com a base fininha As cerdas fininhas também, volumosas E bem espalhadinhas, sabe? Tem pra todas as direções E eu paguei R$17,99 Em cada cartela Pra ser desses cilhuzinhos os aleatórios sem marcas, tem até mais baratos, viu, gente? Mas é porque eu gostei bastante desses aqui e também já vem cinco dentro, né? Ótimo negócio. E por último, os últimos itens desse vídeo aqui também são cílios postiços, né? Assim como eu falei, era a última categoria de produtos, que são esses cílios aqui, gente. Vocês já devem estar tá abusadas de ver os cílios dessa marca aqui nesses vídeos de comprinhas, mas é o meu jeitinho, gente. Sempre que eu vou fazer compras, eu compro esses cílios de novo da Hello Mini, mas ele é um pouco diferente. Vou mostrar a embalagem de algum antigo aqui, Deixa eu procurar Olha só, os antigos que eu comprava A caixa era a maior zona Porque vinham 10 pares de cílios nessas caixas E nessas pequenas vem 6 Mas por que, que eu escolhi essas pequenas? Primeiro porque não tinha outra pra vender, né gente? Beijos Mas quando eu peguei elas nas minhas mãos Eu prestei atenção nas coisas Nesse modelo maior vinham cílios mais volumosos Cílios menos volumosos E cílios bem rainhos Que eu nem chegava a usar em mim, sabe? Já nesse outro modelo aqui Que vem menos cílios Só vem 6 Vem só cílios cheios, galera Todos eles são do jeitinho que eu gosto eu gosto, bem separadões e tal, volumoso Esse aqui é bapho, olha. Ele tem toda uma dimensão. E, gente, esse produto me chamou muito mais atenção do que o outro, porque, querendo ou não, sempre tinham dois pares de cílios ralinhos nesses aqui, que eu não usava. Eu paguei R$30,90 em cada cartelinha dessas aqui, que vem com seis pares de cílios cada. Ou seja, 18 cílios por R$90 e alguma coisinha aí. Ai, que vídeo longo, né, galera? Fazer compras... Dá um trabalho, né, meninas a louca. Pior que dá mesmo. Cansa pra caramba Então, gente Somando todas as notas fiscais Fiz aqui a conta na calculadora E o total deu 1.349,45. Tanto em make baratinha Quanto nas da Rihanna, da Sephora Algumas coisinhas de BT, né? Então é isso, galera Essas foram as comprinhas de make Que eu fiz recentemente, né? Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Aqui a gente fala de maquiagem, de unha de cabelo, de tudo de bom, querido então já se inscreve aí, ativa as notificações pra não perder nada, considere também me seguir nas minhas redes sociais, eu sou no Instagram, Twitter e TikTok já me segue lá, Gata, porque eu sempre tô postando conteúdos bafos por lá inclusive vão sair várias fotos lindas e um challenge com essa maquiagem aqui, então já me segue lá no Insta pra quando sair você assistir, enfim, né galera, eu sei que nesse vídeo eu mostrei muita maquiagem, é né, mais de 1.350 reais em maquiagem é muita coisa, no entanto, apesar de ser um pouco óbvio, eu gosto de frisar, que eu trabalho Trabalho com isso, né, gente? Eu me maquio praticamente todos os dias. Eu tô sempre gravando conteúdo pra vocês no YouTube, no Instagram. Eu tô me maquiando pra tirar fotos. Eu preciso de maquiagem pra poder trabalhar. E apesar de eventuais enganos, né? Tipo, foi com a paleta que eu comprei repetido sem é a minha intenção. Mesmo os outros itens sendo repetidos, todos eles vão ser usados, galera. Nada é desperdício, nada vai pro lixo. Literalmente, todas essas compras aqui, daqui uns dois ou três meses, tudo já era. Comentem embaixo o que, é que você achou dessas comprinhas. Se você já testou alguns desses produtos, né? O que, é que você achou? Comentem aí quais desses produtos você tem curiosidade né? pra que eu traga um vídeo resenha aqui pro canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, né? Gente, já estamos assim pertíssimo de 100 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pra todo mundo que já se inscreveu e que continua divulgando, mandando pros amigos. Vamos chegar nesse 100k, galera. Ai, eu tô muito animada. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you. Oh, oh,